Beber refrigerante regularmente significa dar adeus à sua vida sexual. Você pode render mais em suas relações sexuais se parar de consumir totalmente o refrigerante. Pesquisas mostram que o refrigerante pode baixar a sua testosterona e reduzir os níveis de serotonina. Os altos níveis de açúcar do refrigerante levam à destruição da orexina, um dos neurotransmissores que regula a excitação. Além disso, muito açúcar leva ao estresse e pode causar inflamação no seu corpo. Quando você para de consumir refrigerante, os efeitos serão fantásticos. Sua libido irá aumentar incrivelmente. Você irá ter mais vigor sexual, além de ter sensações de bem-estar e uma boa saúde. Uma boa dica é adicionar mel e uma bebida natural que você pode fazer em sua casa. O mel é um afrodisíaco natural que auxilia na produção de estrogênio e testosterona, estimulando o desejo sexual em homens e mulheres. Se um dos seus grandes desejos na vida é se sentir vivo e com muito prazer sexual, então é a hora de reduzir o refrigerante e cuidar da sua saúde e a saúde do seu pênis. E cara, se você quer acabar com a impotência masculina, estarei deixando um link na descrição de um método 100% natural que já ajudaram milhares de homens a aprender a controlar a ejaculação precoce. Já pensou em gozar a hora que quiser? Então acesse o link na descrição do vídeo para você saber mais. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.